Oi gente, tudo bem? Daqui a pouquinho vai começar a nossa live, nós vamos falar sobre acolhimento emocional. E a nossa convidada, ela é uma psicóloga, tá? A Carmen Gomes Pessoa. Daqui a pouco ela entra e aí eu já, já chamo ela. Oi Marcela, tudo bem? E aí eu já vou chamar ela e... O assunto hoje é realmente bem importante, tá? Principalmente nesse momento aí que a gente tá passando... Deixa eu tirar um desses aqui, que senão eu não consigo me ouvir. E, então, o assunto é muito importante. Principalmente nesse momento aí que a gente tá passando, né? De, de reclusão dentro de casa, praticamente a gente não pode nem sair, né? E... Então, vai ser uma live bem legal. Só tô aguardando a Carmen entrar. Deixa eu chamar. Ah, já entrou. E aí, gente, eu vou chamar a Carmen, tá? E vou pedir para vocês colocarem ali no aviãozinho e chamar as pessoas, porque eu tenho certeza que um monte de gente que tá em casa é, tá precisando ouvir o que a gente vai falar hoje, tá? Então, eu selecionei aqui várias perguntas importantes para poder fazer para psicóloga, tá? Porque nesse momento, que a gente mais está precisando é de uma psicóloga mesmo, né? Então, deixa eu chamar ela aqui só um pouquinho, peraí. Ela aceitar. Oi, Márcia, tudo bem? Vamos ver aqui. Ah, ela já aceitou. Oi, Carmen, tudo bem? Boa noite, Josiane. <risos> tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês. Que bom, prazer é meu, viu? Seja muito bem-vinda. Deixa eu contar para você, Carmen, antes da gente começar. O Varal de Ideias, ele é um projeto que, que eu criei pensando nas pessoas que estão em casa, nas pessoas que precisam de ajuda, tanto na parte de empreendedorismo, né? Então eu trouxe, tô trazendo várias pessoas aqui que já empreendem para poder passar um pouquinho da experiência que elas têm para quem está em casa, mas também tô trazendo pessoas da área emocional, né? Então você, psicóloga, vou trazer também outras pessoas da da área do autoconhecimento. Porque eu acho necessário, tem muita gente em casa, tem muitas pessoas que já perderam seus empregos e de repente ouvir um profissional falar, né, que por um outro ponto, por uma outra perspectiva que tá tudo bem, eu acho que é de grande valia, né, para quem tá em casa. Então, enquanto você se apresenta, Carmen, eu vou mandando o aviãozinho aqui convidando os meus amigos, tá bom? Então fique à vontade aí pra você se apresentar. Ok. Bom, primeiramente, eu quero agradecer o convite, tá, Josiane? É um prazer estar aqui, né, com vocês. Nós vamos conversar um pouquinho sobre essa questão do acolhimento, né, desse momento tão difícil que a gente está passando. Então, assim, é, eu é, tenho formação em administração, também em formação pedagógica para educação profissional e... A terceira graduação a psicologia, que realmente é a minha paixão. E ajudar as pessoas né a se entender, a passar por momentos difíceis, como a gente está passando, realmente é um grande desafio. Mas eu penso assim, nós estamos passando por um momento que vai, vai passar, mas agora a gente precisa se fortalecer. A gente Exatamente. tem que acolher as pessoas, né? E, de alguma forma, também ser acolhido, porque todos nós estamos passando pelas mesmas dificuldades. Legal. É, Carmen, é, eu, eu vou te fazer algumas perguntas, que aí fica mais fácil para os nossos amigos, né? E as nossas amigas, os nossos colegas que estão em casa, tá? Então, eu separei aqui algumas perguntas que são bem, bem pertinentes para o momento que a gente está passando hoje, tá? Como era a vida das pessoas antes do coronavírus, Carmen? No teu olhar aí de profissional. Ok. Bom, eu vejo assim, que nós trabalhávamos é, sem ter tempo para a gente parar um pouquinho e refletir na nossa vida. É, nós vivíamos de uma forma frenética, a gente tinha diversos compromissos, compromissos profissionais, compromissos familiares. E sempre era aquela grande correria. A gente não parava para pensar na gente, para pensar nos nossos familiares. Né? Então, era, a nossa vida realmente estava muito agitada. Nós tínhamos uma grande obsessão por dinheiro, né? a questão financeira que é importantíssima, mas muitas vezes a gente colocava essa questão financeira na frente de tantas outras coisas. A família, a gente deixava um pouco a família de lado, a gente trabalhava o dia inteiro, a gente não tinha tempo, muitas vezes, de dar uma atenção especial para os nossos filhos, para os nossos pais, né? para os nossos amigos. Então, era, assim, um ritmo muito frenético, eram multitarefas. Então, nós estávamos num momento de muita correria. Então, com a pandemia, né, as coisas mudaram, nós tivemos que dar uma parada, tivemos que realmente dar uma parada. Então, eu vejo, na minha percepção, é que nós estávamos, não nós estávamos tendo muita qualidade de vida, a gente estava numa grande correria, na verdade. Eu vejo dessa forma. E, e na tua opinião, é, Carmen, como que foi o primeiro impacto com a chegada do, do coronavírus? O que, que aconteceu de fato com as pessoas? Bom, eu acho que no primeiro momento, quando a gente começou a escutar sobre o coronavírus, a gente primeiro não levou muito a sério. É. A gente via lá, né, lá na Europa, né, lá na Itália, a gente percebia, né, que as pessoas estavam começando a ficar isolados, e, e, ficando em casa, mas a gente achava, não, isso é lá, não vai <risos> chegar aqui, né, a gente tinha essa ilusão, né. É nós levamos um susto. Eu acho que a gente levou um grande susto quando, em março, a gente começou a perceber que realmente era, era um fato, né? que era uma coisa que não estava tão distante, que estava chegando. Uhum. E o que, que aconteceu? Muitos sonhos que a gente tinha, uhum. muitas programações de viagem, muitas é, questões, planejamentos, a gente teve que dar uma parada. Puxa, eu tenho uma viagem marcada, uma viagem agendada, e agora não dá. Nós temos que postergar. Nós temos sonhos, sonhos é, de, de casamento, por exemplo, ou de formatura. A gente levou um susto, realmente, nós tivemos que parar e entender, puxa, mas... Será? Não. Então, vamos, vamos deixar, vamos postergar para daqui a um mês. Daqui a um mês a coisa vai estar resolvida. Isso não é uma pandemia, uma epidemia. Não, não é tão sério assim. Vamos, vamos deixar, vamos deixar passar um pouquinho o tempo, né? Então, acho que, na verdade, é, o primeiro impacto, né? Quando a gente começou a escutar sobre o coronavírus, foi assim... Não, levamos a sério, né? E depois a gente levou um susto. Não, realmente é sério. Realmente está chegando. né Isso foi lá em março. Uhum. Né? E as coisas começaram a se agravar. E, e, foi, e foi bem complicado, né, Carmen? Como você comentou, as pessoas tiveram que começar a cancelar suas viagens. E, e não é só isso. Porque se for só uma viagem, tudo bem. Faz a viagem depois. Mas e, e a, aquela outra aquela outra parcela é, de pessoas que tiveram que cancelar casamentos, é, grandes comemorações, eventos, né? Porque, imagine, aqui na nossa cidade a gente tem sempre tem as feiras, que são feiras grandes, que vem gente do Brasil inteiro. Tudo foi cancelado, né? E aí eu queria ver com você, eu queria te perguntar também, como que esse isolamento social afetou de fato a vida das pessoas porque afetou isso é não tem não tem como negar mas qual foi como que aconteceu como que as pessoas estão hoje em casa bom primeiro pegando o que você comentou né o cancelamento de viagens de formaturas de casamentos enfim de diversos eventos e, e sonhos né e sonhos de repente de começar um, um novo projeto, tudo, né? O que que causou? Causou uma grande frustração. As pessoas se frustraram. E daí tentaram postergar um pouco. Só que daí, passando aí o tempo, veio a questão do isolamento, né? Como é que esse isolamento, como que afetou essas pessoas? Bom, veja, esse isolamento, as pessoas tiveram que... Algumas trabalharam em casa, né? O home office... Então, aquela questão de, de estar em casa com seus familiares. Então, é um resgate de, relacion, de relações familiares. Uhum. É um resgate é, de, muitas vezes, o um relacionamento até amoroso. né? Que, de repente, de um momento para o outro, as pessoas têm que ficar juntas o tempo todo, praticamente. Porque muitas pessoas conseguem sair para trabalhar. Mas, no, no, no ponto que nós estamos, realmente, a maior parte das pessoas estão em casa com as suas famílias. Então, o que, que aconteceu? Né? É, um resgate dessa convivência, é, essa questão dos casais estarem o tempo todo juntos, alguns laços se é, firmaram e alguns laços... Né? se afrouxaram, então está uhum. tendo muita dificuldade, os relacionamentos amorosos. Né? Em algumas situações, puxa, que bom, agora estamos o tempo todo juntos, mas em alguns momentos, em alguns casos, né, estar o tempo todo junto, muitos problemas que antes né, as pessoas estavam deixando para trabalhar depois, estão tendo que enfrentar também essas situações. Tem o lado bom, que é o lado que a gente também está junto com, o, com os nossos filhos né? Com os nossos pais, muitas vezes Mas também tem o outro lado Algumas famílias tiveram que se dividir uhum. Deixar as pessoas idosas, né? mais é, isoladas né? E o que, que acontece? É A questão da saudade, a questão da solidão Muitos idosos estão se sentindo muito sozinhos. Então, isso tudo mexeu com o emocional das pessoas. Né? Então, como trabalhar isso? Como você se fortalecer para você dar força para um pai e uma mãe que estão distantes, não estão com você? Uhum. Um neto que você não pode ver. Então, esse isolamento mexeu muito com o emocional das pessoas. E, e aí, Carmen A Eliane, ela comentou aqui Que cresceu o número de separações é, Eu faço um trabalho com mulheres é, Eu procuro dar o suporte emocional pra, Para pessoas que se separam né? que eu, eu faço muitas rodas de conversa Que eu chamo a dor da, da, da separação Realmente uhum. Alguns é, casais acabaram se separando e também alguns estão né, passando por esse momento e a gente eh, tem a intenção de trabalhar e, quem sabe, conseguir né, dar continuidade nesses relacionamentos. Mas é tudo, cada caso é um caso, né? então a gente não pode generalizar, falar, não, a partir de agora, todos os casais, a maioria dos casais vão se separar. Mas realmente está acontecendo um grande número de separações. É, é que as pessoas elas ficam muito em casa, né? E foi como você falou agora há pouco: é, tem problemas que estavam que, que sendo jogados ali para debaixo do tapete, e aí de repente você se vê numa, numa rua sem saída, não é nem numa encruzilhada, é uma rua sem saída, não tem para onde correr. E você tem que resolver, né? E, e aí assim Muitos casais que já estavam à beira da separação, acabam se separando. E aqueles que estavam ainda tentando, fazendo um esforço, né? Esses não querem se separar, esses acreditam ainda no relacionamento, né? E você sabe, Carmen, que a Eliane fez uma pergunta aqui também... Uma pergunta não, ela colocou ali que ela tem bastante dificuldade de trabalhar é, home office com os filhos em casa e isso uhum, também é. foi um problema que começou a acontecer muito. As pessoas não estão conseguindo trabalhar em casa, por quê? Porque a criança demanda tempo, né? E não não dá para você jogar o teu filho ali e colocar o celular na mão dele ou colocar um livro para ele ler. Não é assim que funciona, né? É, não é fácil, porque veja, você vai trabalhar em casa, você tem toda a demanda de organização da sua casa, você tem os seus filhos, você tem que ajudar os seus filhos com as tarefas, as crianças não têm escola, mas têm as tarefas, têm as atividades que são encaminhadas pela escola. Então, o que está que acontecendo? As pessoas estão tendo muita dificuldade em trabalhar em casa, em ter a rotina do seu trabalho e conseguir conciliar com a sua rotina doméstica. O que está causando? Muita irritabilidade. Né? As pessoas estão irritadas, as crianças estão irritadas as crianças não entendem né sabe que tem uma doença mas por que que não podem sair se são crianças pequenas querem ir para o parquinho de prédios e não pode uhum. então é muito difícil é muito difícil é complicado né e quais foram carmen as principais dificuldades que as pessoas estão enfrentando nesse momento é, eu tenho é, muitos pacientes que estão trazendo como dificuldades a primeira questão é perder o seu emprego, o seu sustento. Então, isso está sendo muito difícil. Né? O poder aquisitivo das pessoas está diminuindo. Então, é, isso está afetando muito é, o emocional dessas pessoas. É, como a gente comentou no início, é, dificuldade de entender que aqueles sonhos que a gente tinha lá, final do ano, início do ano, que eles têm que ser postergados. Postergados até quando? Postergados mais um mês, mais três meses, mais seis meses, né? Então, isso, a gente, isso vai mexendo com o emocional das pessoas. É... A questão da solidão, né, que eu falei dos idosos. Então, como uma dificuldade, é, as pessoas estão longe dos amigos, estão longe dos familiares. E é, isso realmente é muito difícil. É, tudo bem, a gente tem a tecnologia, que a gente pode se comunicar. Mas aquela, aquele, a saudade de dar um abraço, de dar um carinho, né? de dar um beijo... É muito triste você ter que chegar na casa dos teus pais e só dar um tchauzinho de longe, <risos> né? É um, é um, datas especiais estão passando de aniversários e não se poder né, chegar e dar um carinho. Então, essas é são dificuldades que a gente está enfrentando e a gente tem que estar se é, usando da criatividade né, para continuar demonstrando né, o afeto. É, eu, eu confesso, Carmen, que eu sou uma pessoa que eu sinto muita falta de, de abraçar as pessoas, sabe? De conversar, de, de tocar nas pessoas e, e isso a gente tem que reaprender, né? Porque foi como você falou, não sabemos quando isso vai terminar, se vai durar três meses, seis meses, um ano, a gente não sabe. Então a gente precisa aprender, a viver com isso por enquanto, só que isso traz alguns medos, né? E aí eu queria que você falasse também sobre sobre esses medos que que, que as pessoas estão tendo. Eu eu acredito que a solidão é um deles, né? É, a solidão é, ela ela está sendo é, sinalizada por diversas pessoas, a gente percebe isso, a gente percebe e fica muito triste, por exemplo, falando sobre a solidão de eh, casas de, de repouso, onde esses idosos não podem receber né, eh, os entes queridos e isso realmente é muito triste. É. O que eu também percebo é um dos medos que, se, que as pessoas têm demonstrado é de se contaminar. Ou de contaminar os seus familiares. Se contaminar e não saber que está com a doença. E de repente chegar e passar para um filho, passar para né, alguém. Então essa, essa culpa de repente de contaminar alguém sem, estar, sem saber que está. Né, doente. Uhum. Então é, é difícil, né? é um momento muito difícil. É, um outro medo que está que sendo assim, apontado por muita gente é o medo da morte, da finitude. A gente não está é, não preparado para enfrentar a morte. Nem a nossa morte e nem a morte de pessoas queridas. Uhum. A gente sabe que a gente né, está de passagem, mas a gente nunca para para pensar sobre isso. Então, isso está causando é, muita angústia nas pessoas. Ansiedade, então, é né? Ansiedade, ansiedade né? também. Ansiedade. O medo de ficar doente e ter que ficar num hospital ficar é, numa UTI, ficar longe da família. Então, são, são, é uma situação realmente que a gente precisa ter é, muita fé, né? para conseguir enfrentar mesmo. Uhum. E, e você sabe, é, Carmen, que na minha humilde opinião, né? Eu acredito que esse medo de, de você... É, ir para o hospital e ficar doente, eu acho que tem muito a ver com o sintoma da doença, porque ele ataca principalmente a respiração, né? Porque se é uma dor de cabeça, se é uma dor no estômago, se é, sei lá, uma dor de corte, é, é diferente de você sentir uma dor de você não conseguir respirar, né? Porque você não respirar é, é praticamente o ápice de você saber, opa, eu posso ir a qualquer momento, porque se cessar minha respiração, acabou. Então eu acredito também que as pessoas, elas acabam ficando, entrando no desespero mesmo, por conta desse sintoma que não é fácil. Não é fácil você se pegar imaginando não respirar, né? Porque afinal de contas, quando você se vai, é porque você deixou de respirar. Então, eu acredito que tem muito a ver isso. Pelo menos, esse é um dos medos que eu sinto. Não chega a ser um medo, assim, gigantesco. Porque, graças a Deus, sou uma mulher de muita fé. Mas eu tenho consciência disso. né? É, é, me colocando no lugar das, das outras pessoas. E, e aí, Carmen, eu queria que você... É, é, Colocasse para nós, na sua visão de psicóloga, como que. É, quais as consequências desses medos na vida das pessoas? É, o que, que ela pode uhum. desenvolver, né, por consequência de tudo isso que está acontecendo? Ok. Josiane, antes de eu falar dessas consequências, essa questão que você falou. De se imaginar doente, se imaginar que não consegue respirar. Quando a gente pega e coloca a máscara, isso já é, dá uma sensação, até a gente acostumar, né? A caminhar com uma máscara... Né? dá a impressão que você não consegue respirar, não consegue respirar. Então, é, é realmente, o que eu se falou é um pouco assustador, né? Se imaginar, de repente, num hospital, tendo que usar né, aparelho para você conseguir né, respirar e, e, e torcer para que realmente né, você consiga superar a doença. Então, isso realmente causa muita ansiedade. Você perguntou sobre as consequências desse medo, desses medos. Uhum. Então, veja, tem pessoas que estão conseguindo é, lidar razoavelmente com esses medos. Mas tem algumas que estão começando a entrar em pânico. Aquele medo, aquele medo, sabe que não consegue dar conta, ela começa a entrar em pânico. É, outra consequência pode ser a depressão, a ansiedade. Então, tem pessoas que estão extremamente ansiosas e elas estão é, buscando uma fuga, por exemplo, na alimentação. Tem muita gente que, fica, que tá, né, começa a assistir os noticiários e, e essa ansiedade vai fazendo com que a pessoa fique tão ansiosa que ela, ela busca alguma coisa e é alimentação e ela vai estar vai tá se alimentando de uma forma errada, pegando peso e de repente vai trazer outros problemas de saúde e até para a autoestima dela, né? então isso é uma das consequências. Uma outra questão, a depressão que eu falei, né uhum. tem pessoas que, que a depressão ela... Não é simplesmente você ficar triste. Isso você hoje pode estar bem, mas você pode estar um pouco mais abalada com a situação. Mas tem pessoas que estão ficando depressivas mesmo, que não estão conseguindo levantar para fazer é, alguma atividade, que querem ficar só na cama. Isso é muito, muito preocupante. Uhum. É uma outra consequência, que é uma fuga, que é o alcoolismo. Muitas pessoas, para conseguirem dar conta tá? de enfrentar o momento, estão é, bebendo, né? estão é, indo para essa questão do alcoolismo, que é um grande problema. Né? Pessoas que já têm a tendência, né? estão né? bebendo mais e isso, o que, que pode causar? As pessoas estão em casa, começam a beber podem começar a ficar violentas, uhum. podem ter conflitos domésticos, né? Então, é, é muito preocupante. É, o que mais? Ah, abusos de medicamentos para dormir é uma outra consequência. Tem pessoas que, fi, que não estão dando conta de enfrentar essa, essa pandemia, de entender o que está acontecendo e não conseguem dormir. E para dormir começam a tomar medicamentos isso também é muito muito preocupante, né? É, porque tem medicamentos para dormir que causam, né? Outros males, então é, é bem é bem preocupante isso. Uhum. E no extremo, né? No extremo está é, começando a ter suicídios. As pessoas estão Entrando em pânico, o medo é tão grande, né, que estão ocorrendo é, casos de suicídio, que é muito triste também. Né? Que triste, Tem né? É Um momento bem delicado, bem delicado, né? E eu, Carmen, e como que, como que as pessoas podem fazer para amenizar um pouco, né, esses é, esses medos, é, tudo isso que está acontecendo, né? Depressão, uhum. o suicídio, é, a ansiedade, sabe? Você não conseguir dormir. Como como que como que elas conseguem amenizar um pouco tudo isso? Bom, primeiro acho que é importante a gente falar que as pessoas elas vão ter dias que vão estar mais positivas e tem dias mais negativas. Então, por exemplo, é, é, a pessoa é mais uma pessoa mais otimista. Então, ela procura, ela está enfrentando bem. Só que vai ter dias que acontece alguma coisa. Ela pode saber que tem um conhecido que foi que deu positivo para a COVID. Então, ela ela tem essas quedas, né? Agora tem como que vai fazer para amenizar esses medos? Uma coisa que eu estou sugerindo para os meus pacientes é... eles, Claro, nós temos que saber o que está acontecendo. Mas não dá para ficar o tempo todo assistindo o noticiário. Porque cada vez que você liga a TV, estão falando de morte, número de morte, Tudo bem, a gente tem que saber o que está acontecendo. Mas não dá para ficar assistindo o noticiário o tempo todo. Realmente, você vai, ficando, você vai ficando triste, você vai ficando né, depressivo. Então, o que eu sugiro? Assistam o noticiário, mas se protejam. Procurem focar em outras coisas. Procurem, de repente, assistir algo que, que te tire desse foco. Né? Se você está em casa, se você tem tempo para assistir alguma coisa, coloca, se possível, um filme... Um filme mais leve, assista com os teus filhos, com os teus familiares e saia um pouco, fuja, mude o foco um pouco, para você ficar um pouco, para você recarregar. Outra coisa é você ter muito cuidado com fake news, com essas notícias é, falsas. Eu, por exemplo, recebi uns dois há uns dois dias atrás uma notícia que é, o esgoto tá que tinham um, é, é, visto em um lugar que que tinha o coronavírus, o vírus estava vindo pelo esgoto e que tinha que colocar é, um detergente, sabe? Meu Deus! que sabe isso então tem que ter muito cuidado né que são notícias que falsas e que de repente vão começar a, a, a te colocar mais para baixo então é importante você ter muito cuidado com o que você recebe de informação principalmente né por redes sociais WhatsApp né é importante você ver os noticiários ver os órgãos competentes o que que estão falando né e falando da, é, da doença, você tomar todos os cuidados, né? Se você pode ficar em casa, ficar em casa, é, se cuidar realmente com usar a máscara quando sai, eu quando chego na minha casa, faço toda aquela questão da higiene, tira sapato, né? Faz todo esse cuidado. E eu acho que é importante você também ter fé independente da tua religião, a ter fé que as coisas vão melhorar, né? Ter fé que é uma, serão mais alguns meses, que nós vamos ter aí uma vacina, né? E se a, o teu nível de ansiedade estiver muito grande, você não estiver dando conta, se todo dia você está percebendo que você está ficando pior que o teu emocional, que você está chorando muito, que você não está dando conta né, de enfrentar, é, a gente realmente recomenda procurar um profissional na área de psicologia para dar o suporte necessário. Aham. Você sabe que você, você comentou né, das, das fake news, eu acho isso muito grave, Carmen, porque a pessoa ela já está completamente debilitada. Né? Ela tá com o emocional dela todo todo bagunçado. E aí, é, qualquer notícia que ela vê, ela toma como verdade. E aí, quando você vê a pessoa, a pessoa tá numa situação que vai ser difícil tirar ela, que, que, que vai ser muito difícil, né? Porque, realmente, a pessoa entra num looping ali de desespero que... O, o, foi, o que você, foi o que você falou, aí daqui a pouco chega no ápice do problema que é o suicídio E isso é muito grave, muito grave Então eu, eu também, eu acredito que uma das, uma das principais coisas que a gente precisa fazer É ter fé, né foi como você falou, independente se a pessoa tem religião ou não Se a pessoa não tem religião, ela precisa crer pelo menos que a situação vai melhorar. Por quê? Porque aí ela começa a vibrar numa energia diferente. Ela começa a vibrar numa energia mais positiva, né? E aí ela não vai, ela não, ela não vai estar tá mais tão debilitada e cair nessas armadilhas. Porque fake news é, é armadilha para te levar para cada vez mais para para depressão, para mexer mais ainda com o seu emocional. Então eu acho importante a gente frisar isso porque, é, realmente, se a pessoa chega num, num ponto de depressão muito alto e, e geralmente quando as pessoas chegam nesse ápice da depressão, não dá tempo. Não dá tempo de ser ajudada. Por quê? Porque elas não buscam ajuda. Elas vão depender de uma outra pessoa, de um parente para dizer para ela ou para trazer um profissional até ela para que o pior aconteça só que a gente tá num momento que nem sempre o nosso parente está do nosso lado tem pessoas que moram sozinhas e daí como que vai fazer né porque geralmente a é. peço... e, e assim sabe Carmen geralmente a pessoa que vive sozinha ela não vai falar que ela tá num, num pico muito alto de depressão então é muito perigoso, eu, eu, eu fico muito preocupada com essas pessoas, sabe? Porque quando você mora com alguém, a gente sempre percebe, a gente fica de olho e a gente percebe o comportamento. Sim. A gente consegue, mesmo quem não é profissional, consegue identificar se uma pessoa está com muita depressão, se é uma tristeza muito grande. E aí se você está sozinha é difícil, então esse conselho que você que você está dando eu acho assim de uma valia tão grande porque tem muita gente precisando é é como você falou que tem muita gente morando sozinha é, me preocupa muito pessoas idosas que já estão em uma faixa né de idade um pouquinho mais avançada e daí é, fica fica pensa tenho até medo às vezes estão com alguma outra doença estão tão apavoradas que também nem procuram ajuda para outras, outras doenças, né? Pelo medo da contaminação. Uhum. E como a gente estava falando, é, é, é, é a questão da é, pandemia, mas o que que acontece? As pessoas estão perdendo emprego. Aí, fico em casa, tem problemas é, de relacionamento com os filhos ou, ou os casais. Mas a pandemia... Então, isso é uma, ela fica muito sobrecarregado de problema. A pessoa, de repente, fica não enxerga uma luz. Né? E isso é muito, é muito grave. Nesse momento, as pessoas têm que se acolher, têm que dar carinho. Então veja, quando a pessoa não consegue sozinha né, Enfrentar esse momento Se os familiares procuram dar o suporte emocional E também não, não estão conseguindo ajudar essa pessoa Realmente é necessária uma intervenção tá, De um profissional uhum. né, da área de psicologia E na sua opinião quando que é necessário buscar esse suporte? Digamos assim que a pessoa a pessoa tá lá em casa, ela ela começou a ficar meio agitada, mas ela não tem aonde buscar ajuda. Como que ela sabe qual é o ponto que ela precisa de um de um profissional da área de saúde? Quando é, o nível de ansiedade é muito grande. Quando essa pessoa, ela percebe que ela começa a, a ficar em pânico. Quando ela começa a, a chorar muito. Quando ela não consegue dormir. Quando ela con, con, não consegue ter, fazer as, a, ter uma rotina. Porque veja, mesmo a gente em isolamento, a gente precisa ter uma rotina dentro de casa. A gente precisa ter horário para acordar, para tomar seu café, tomar o seu banho, almoçar. Você tem que ter uma rotina. Se essa pessoa não quer levantar, ela quer ficar só dormindo, ela está com nível de ansiedade muito grande, tá? É, ela está se alimentando em excesso, né? ela está muito irritada, ela precisa de ajuda, uhum. ela precisa buscar ajuda. E, e não, não pode ter... É, muita gente tem vergonha de buscar ajuda Porque acha que ela está sendo fraca E não é Ela precisa de ajuda Para ela se fortalecer Para poder enfrentar Não é feio Você falar Eu estou precisando de ajuda Eu não estou dando conta disso nesse momento Porque veja Às vezes a pessoa que está com esse problema É uma mãe não está dando conta, que ela está sobrecarregada, que ela está trabalhando home office, ela, essa, ela precisa se fortalecer para ela continuar e para ela dar o suporte para os filhos, para dar o suporte para o marido, para os familiares. Então, quando a pessoa chega num, num momento que ela percebe que está sofrível, que está sofrível, que ela está... Sabe? É um momento que ela não está não tá aguentando, que ela não está tendo mais esperança. Uhum. Ela precisa de ajuda. Eu acho que é esperança. Sabe? Que ela, que ela diz assim, não, eu acho que não, não dá mais. Não... Ela precisa. Ela precisa procurar apoio e psicológico. Uhum. E, e, Carmen, quando, o que, que a pessoa pode fazer quando ela não tem condições... É... Seja psicológica ou seja até mesmo financeira De buscar apoio psicológico é, Tem uhum. trabalhos é, comunitários, coisas assim Ou, por exemplo, até mesmo nos seus atendimentos Você consegue, você consegue ajudar Ou você consegue, por exemplo, é, facilitar pagamento de, de, de consultas Como que funciona no teu caso? Tá é, veja, é, Josiane, nesse momento, as pessoas realmente estão é, perdendo seus empregos, estão com problemas financeiros gravíssimos. No meu caso, tá? eu, fa eu tenho pacientes que realmente não têm condições, então eu faço valor social, tá? que é um valor mínimo, tá? E para atendê-los, porque realmente é, existe né, uma tabela do Conselho de Psicologia, mas realmente quando a pessoa não tem condições de é, pagar por uma sessão de terapia, é, no meu caso, eu estou realmente cobrando só o valor social. Tá? Eu acho que é o momento que a gente precisa pensar na outra pessoa, no que essa pessoa está passando, né? Essa pessoa, pessoa precisa se fortalecer, ela precisa né, ter um sentido para a vida dela, uma esperança, né? Então, eu, no meu caso, eu tenho alguns pacientes que realmente é só é, valor social que eu estou cobrando. Uhum. Você sabe, Carmen, que eu já passei por situações bem difíceis, assim, de depressão de ansiedade, e, e é muito ruim, é muito ruim, porque é, ele começa a te atacar o, o físico mesmo, é uma sensação hum. que quem, quem já passou por isso, a pessoa vai entender. Eu não sei dizer se esse sintoma é de ansiedade ou se é de depressão, mas é, é a impressão que dá quando eu tava passando por isso é que alguma coisa na minha cabeça parecia que ia explodir, eu, eu não tinha paciência, sabe? Aquilo ia crescendo, ia crescendo, às vezes até o cantar do passarinho lá fora, aquilo fazia assim, ó, na minha cabeça, e aí eu não conseguia, eu não conseguia me concentrar em nada, eu ficava irritada, irritada, irritada, assim, e eu, eu tinha a impressão que ia explodir mesmo, que a cabeça ia explodir. Sabe? Fora a tristeza também. Então, eu acho que quando eu tive, quando eu passei por um problema assim, eu acredito que foi uma depressão leve, mas misturada com uma ansiedade alta. <risos> é, porque a, a pessoa chega é, é, em alguns momentos que ela parece que não, não enxerga uhum. né, uma luz no final do túnel. E ela começa a ficar muito irritada, ela começa a ficar melancólica, uma tristeza muito profunda. Às vezes não, não, não acaba não enxergando, não, não vendo sentido para a vida, né? E isso é muito preocupante. Sim. Capado. E tem situações que às vezes é só, como a gente fala, é uma terapia breve, é para é trabalhar um. um... Um problema que é muito simples, então são poucas sessões de terapia. Resolve conforme a situação, né? A terapia ela tem mais sessões, mas realmente quando a pessoa começa a se sentir assim tão angustiada, ansiosa, né? É, é importante procurar né, um forte psicológico. Uhum. E, o que, como, como que você acha que vai ser a vida das pessoas depois dessa pandemia, independente de quando vai acabar a pandemia. Qual que é a tua opinião é, para isso? O que, que você acha? Como que vai ser a vida pós-pandemia, Carmen? Eu vejo assim, José. eu sou uma pessoa muito positiva, tá? Eu sou muito positiva. Eu entendo, eu vejo que a vida não vai ser mais a mesma. Nós não vamos ter mais os mesmos padrões. Mas eu vejo que o que a gente está hoje passando é, é como se fosse. Como se a gente estivesse vivendo um luto da nossa vida anterior. Essa é a minha visão, tá? Então, a gente tinha uma vida, tá? E em muitos casos, a gente não, a gente não dava a devida importância. Né? A gente não. A gente não dava importância a, a, a estar com os familiares, a estar com os amigos, né? Não dava a devida importância ao, ao, ao trabalho. Muitas vezes a gente só reclamava né? do trabalho, que tinha horário. Tudo. Então, vai ser diferente. Realmente vai ser diferente. Eu vejo que nós estamos passando pela, pelo luto da vida passada. Uhum. O que, que quer dizer isso? É, o luto ele tem é, diversas fases, qualquer tipo de luto. O luto de perder um ente querido, um luto de, de uma separação. Tá? Eu, no, na minha visão, a gente está passando... É, é, o luto ele tem é, cinco fases. Né? A primeira fase é a negação. Né? Então, primeiro a gente estava negando, né? negando que nós estávamos com, com essa situação de pandemia, né? nós estávamos negando que a nossa vida ia... Um mês depois ia voltar tudo normal, então nós primeiro negamos. Nós estamos é, na, é, na segunda fase do, da, do luto, é a raiva. Né? Tem momentos que a gente tem muita raiva. Poxa, eu queria estar lá no shopping, não, eu tenho que estar dentro de casa. Né? Então, a raiva também é, vai, é, está fazendo parte da nossa vida agora. É, nós também estamos passando Pela terceira fase do luto Que é a da negociação e da barganha né? A gente pega a gente Ai meu Deus a gente, vamos, Nós vamos né Nós temos que Fazer um, um, Alguma coisa para ter fé Que tudo isso vai passar E vai passar sim Eu acho que é importantíssimo a gente ter a fé né? Ter a esperança Que tudo isso vai passar Nós em alguns momentos a gente fica muito triste, muito depressivo. Né? Também é uma fase do luto. E a última fase é a aceitação. Uhum. Então, é, o pós-pandemia, né? é, quando tudo terminar, a gente vai perceber que a nossa vida passada finalizou, que nós vamos estar em outro ciclo, em outro momento. Só que eu vejo que nós vamos sair muito fortalecidos. Nós estamos revendo muita, muita coisa. Nós estamos podendo ter a oportunidade de ficar em casa, claro, com, com diversos problemas né, que a gente já comentou. Uhum. Mas, por outro lado, a gente também está tendo a chance, o tempo, né, de refletir. Né? Como está a minha vida? O que eu quero para a minha vida a partir de agora? com a finalização dessa pandemia? Né? Eu estou num trabalho, vale a pena eu continuar? Eu perdi o meu emprego, tá? mas e agora? Então é o um momento que a gente está tendo de se recriar, né? de se superar, né? de usar de muita criatividade então eu vejo que a após a vida pós pandemia ela vai ser é, diferente ela vai ser nós vamos até ter no início um pouco de dificuldade para se encaixar novamente mas eu acho que a gente vai sair muito mais fortalecido tá? eu acho que o importante é a gente ter fé ter paciência ela aceitar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 Eu, por exemplo, recebi uns dois, há uns dois dias atrás uma notícia que é, o esgoto, tava, que tinham um, é, é, visto em um lugar que, que tinha o, o coronavírus, o vírus estava vindo pelo esgoto e que tinha que colocar é, um detergente, sabe? Meu Deus! Então,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 ter paciência, porque nesse momento a gente precisa de muita paciência, né? É verdade. E muito esperança. É verdade. E muito esperança. Eu, eu vejo, assim, né, é um, é um momento de resgate mesmo, né? Porque você, você se obriga, de repente, você se obriga a ficar dentro de casa. Você se obriga a conviver com os seus filhos. Você se obriga a conviver com o seu marido. É, você se obriga a, a conviver, de repente, com os seus pais, com os seus avós, né? com a tua família, no geral. Então, é, é um momento de... eu acredito muito nisso, que é de resgate mesmo. né, De você resgatar coisas importantes que, ao longo da vida, a gente foi esquecendo. Como a convivência com os nossos filhos, por exemplo. Porque como que, como que era a vida antes? Você mandava a criança para a escola e era a responsabilidade da professora de educar o teu filho. Porque não dá para generalizar, mas a grande maioria fazia isso e pensava dessa maneira. E hoje não. Hoje a educação do seu filho recaiu sobre você. Que deveria ser. Deveria ser sempre. A responsabilidade de você se acertar com o seu marido ou com a sua esposa caiu sobre você. Porque agora você não pode mais ir para um boteco, você não pode mais ir para casa do amigo, é, chorar as pitangas lá pro teu amigo, chorar as pitangas para a tua, tua amiga. É, é, você tem que resolver. Então é um momento de, de, de decisões mesmo, né? de, uhum. de amadurecimento, de resgate. É uma pena o universo ter mandado a gente <risos> é, para esse momento de resgate, de aprendizado, mas com um problema tão grave que é essa pandemia. Porque ela trouxe outras coisas como a ansiedade, a depressão, o medo da morte... É, o medo de não respirar, ele trouxe tudo isso que é ruim, mas também trouxe a parte boa, que é de você resolver todas as suas questões em família, né? E as pessoas não estavam resolvendo. E a gente via isso com casamentos é, de fachada, é, pessoas não parando em casa, pessoas infelizes, pessoas... É, na, na, na bebida, né? Porque todo vício tem uma causa, né? Todo, todo viciado em algo existe uma razão e é uma razão emocional para aquilo, né? Para que a pessoa tenha essa vida. E, e aí a gente está nessa nesse período aí de resgate, né? Eu espero também que que as pessoas consigam se encontrar, consigam se entender e buscar ajuda mesmo, né? Buscar ajuda por num momento que, que não seja tarde. Né? Você sabe, Carmen, eu, eu me preocupo muito com as pessoas, por isso que eu estou aqui, por isso que eu estou diariamente aqui, é, tentando trazer um pouco de conhecimento, porque eu, eu acredito, eu acredito que a união faz a força, eu acredito que se a gente der um pouquinho um pouquinho da nossa atenção um pouquinho do que a gente do que a gente é capaz de fazer a gente consegue mudar muita coisa né com certeza essa questão desse resgate né é importantíssimo é, as pessoas estão é, reclamam que que não podem né sair que tem que que estar convivendo claro não é fácil porque nós estamos pelo menos nós de, de Curitiba, né, nós estamos desde aí de, de final de março, que nós estamos mais em isolamento, né, e nós estamos agora num momento que está ficando muito grave. E, realmente, quando a gente pensou, não, vamos ficar em casa, ah, a gente achou que era um, era um pouco tempo, mas agora... Tendo esse tempo, por que não aproveitar esse tempo, como você falou, Sim. de conversar, de ver, de, de fazer até escolhas, né? Escolha é, se realmente é necessário mudar alguma coisa, porque todos nós vamos sair diferentes disso tudo, né? Então, é, é um momento que a gente tem que aproveitar. É um momento difícil, mas a gente tem que aproveitar esse tempo para encontrar é, soluções. Né? É um momento que pode é, amadurecer relações, mas é um momento que também pode fazer com que as pessoas percebam que o tempo, né? falando agora de casais, né? que o tempo né, dela já já passou. Ou que esse momento, né, de isolamento social foi importante para o fortalecimento dessas relações também, né? Com os filhos, como se falou, muitos pais, né, deixavam os filhos até de manhã só iam buscar à noite, chegava em casa, né, colocavam na frente da TV e pronto. Não tem que aproveitar esse tempo para conversar com o seu filho. Perceber que dificuldades o seu filho está tendo. Né? É, é um momento que tem que ser aproveitado. É, brincar com o seu filho. Né? Porque muitos pais colocam o filho, né? dão um celular para o filho e deixam. Não, vamos resgatar as brincadeiras. Vamos resgatar... Aquelas brincadeiras de festa de pijama De comer pipoca em família uhum. né? Eu vejo que, que é esse momento Por mais dificuldades e medos Que a gente está é, passando agora Nós temos que ver a parte positiva disso tudo né? Que é esse resgate da família Sim, e sempre tem a parte positiva né Tem... É, é... É difícil, é difícil para todo mundo, né? Se você, se a gente for pensar, tá todo mundo no mesmo barco. Uns estão tá um pouquinho melhor, melhores, né, do que os outros, mas na num ponto de vista geral, tá todo mundo no mesmo barco e a gente tem que se ajudar. A gente tem que pegar aí as nossas as nossas melhores qualidades e trazer aqui para a rede social mesmo, trazer aqui para as lives, é, é, poder ajudar, porque às vezes aquela qualidade que você tem, aquilo que você é bom, você pode ajudar a pessoa que está em casa, né? Você é boa com a questão da, da, do acolhimento emocional, então eu tenho certeza que ajudou bastante gente aqui que está que nos assistindo, né? E que vai assistir a gente depois. Então isso é muito importante e isso é um ponto positivo. Porque se não, se não tivesse acontecido tudo isso, se as pessoas não estivessem dentro de casa, talvez não teria essa ajuda. E pessoas que já estavam passando por problemas psicológicos não teriam né, essa, essa luz no final do túnel. Porque, não... Porque o mundo não estava olhando, na verdade. A grande verdade é que o mundo, nós, né? Nós todos não estávamos olhando para essas pessoas. Para essas pessoas que já estavam doentes. Nós estávamos naquilo que a gente falou no início. Nós estávamos na correria. Nós estávamos cuidando dos nossos problemas. E a gente não tinha parado para perceber que as pessoas... Né, ao redor estavam com problemas, estavam precisando de ajuda. É então, verdade. eu vejo que nesse momento, cada um pode se doar um pouco, pode ajudar o outro. Como você me perguntou, né, o que eu estou podendo fazer né, é ajudando, quando a pessoa não tem audição... Né, um valor social para um atendimento, para um suporte, né, para um acolhimento emocional. Uhum. Então, cada um fazendo um pouquinho, né, se doando um pouquinho, eu acho que a gente vai conseguir né, passar por tudo isso com um pouco mais de leveza. É verdade. E só para a gente finalizar, que daqui a pouco ele já vai apitar aqui, é, eu queria passar para as pessoas né, que todo mundo tem problema, né? E o nosso problema não é maior do que o problema dos outros. O dos outros pode ser podem ser bem maiores. E é esse olhar, né? E é esse olhar que a gente tem que ter. A gente tem que ter esse olhar de compaixão, de empatia pelas pessoas, olhar de caridade mesmo, porque às vezes a gente está né, passando por problemas e todos nós passamos sempre por, por problemas, mas a gente precisa olhar o outro com respeito e entender que o problema do outro pode sim ser muito mais grave do que o nosso, né, Carmen? Exatamente. A gente é, reclama né, da vida da gente. Claro, nós estamos agora, cada um com seus problemas e mais essa questão da pandemia, e muitas vezes a gente só né, estava reclamando, reclamando do nosso mundinho. Mas é só olhar para o lado para você ver quanta gente tem, está em situação muito pior. sim Então é importante né, a gente sempre olhar né, e ter o respeito né e dentro do possível se, da, se doar um pouquinho. É verdade. O Carmen, só para finalizar aqui... É... Quando, quando terminar a live, eu vou gravar os meus stories, vou marcar você lá para as pessoas que precisarem de ajuda, as pessoas que quiserem conversar diretamente com você, tá? E eu quero muito agradecer você ter vindo aqui. É, eu tenho certeza que a gente hoje, nós conseguimos operar alguns milagres nas casas das pessoas, tá? Tá? Então, muito obrigada. Gratidão mesmo por você ter vindo aqui, por você doar um pouquinho do seu tempo, porque eu sei que vai fazer a diferença na vida das pessoas. Então, eu queria agradecer você, quero agradecer também as pessoas que passaram pela live, as pessoas que ficaram, as pessoas que não conseguiram ficar. É, assistam depois, tá? Porque a live vai ficar salva lá no, no IGTV, para vocês poderem assistir até, até amanhã, se eu não me engano. Então, Carmen, muito obrigada, tá bom? Deus abençoe você pela tua gentileza de ter vindo aqui. E a gente tem só 20 segundos para você se despedir. Ok, Josiane, eu fico à disposição, tá? Eu vou deixar o meu celular, meu WhatsApp, que é o 996087233. E eu quero só deixar é, um pequeno, uma pequena lembrança, vamos dizer assim... Quando a pessoa estiver triste... Ela...